Salve, salve, galera! Beleza? Os primeiros jogos da semifinal da Liga Nacional de Futsal seguiram o padrão da competição. Só jogão. E, claro, um espetáculo à parte das torcidas. Olha aí. Mas se tem uma coisa que é legal nos jogos de futsal é que tem muita gente que vai pro jogo com umas camisas aleatórias. Olha lá. Tinha gente com a camisa do Flamengo, cara. Nem tem mais time carioca nessa fase da competição. E essa torcedora aqui com a camisa do Grêmio? Pelo menos ela não vai se preocupar com o fantasma do rebaixamento. Pelo menos não nesse jogo, né? Mas vamos lá para a quadra. Só no jogo entre Cascavel e Carlos Barbosa foram seis gols, amigo. Vitória do Cascavel por 4 a 2. Rapaz, teve cada golaço. Olha aqui esse pombo sem asa do Dieguinho. Com direito a recadinho para a câmera. Você entendeu o que ele falou? Eu também não. Teve gol antes do meio de campo. Olha lá. Ah, o futsal. O time paranaense faz o jogo de volta na casa do adversário e só precisa do empate para se classificar para a finalíssima. No outro jogo, Foz Cataratas e Magnus travaram um verdadeiro duelo. Antes da partida, todo mundo na paz, na amizade, olha lá se cumprimentando, se abraçando. Mas quando a bola rolou, o juizão precisou trabalhar, hein? Calma, gente, calma. A verdade é que o jogo foi equilibrado e o placar refletiu isso, um gol para cada lado. E olha que Foz Cataratas estava perdendo, mas conseguiu empatar faltando 34 segundos para acabar o jogo. A verdade é que só não saiu mais gols, porque os goleiros não estavam de brincadeira não, viu? Olha só essa defesa que o Lucas Oliveira fez para o Magnus. Parede, amigo! Então é isso. Nesse domingo a TV Brasil transmite o um jogo de volta entre Carlos Barbosa e Cascavel ao vivo. Até lá e um abraço!